Você quer minha pelvis. Eu não quero a sua pélvis. Cala a boca. Eu sei que você quer a minha pelvis. Não, eu não quero a sua maldita pelvis. Por que você está mexendo com a minha mulher? Você também quer minha pelvis. Metade apenas. Que absurdo.